O Agenda está no ar. O encontro de mulheres contemporâneas de gerações diferentes que compartilham vida e família, recriando as suas próprias memórias. Essa pode ser uma breve definição do livro Objeto de Arte chamado Gratifica-se Quem Me Encontrar, escrito pela psicanalista Marília Pires e a designer Rita Davis. Elas são avó e neta que estreiam no universo da literatura com um trabalho que destaca principalmente as impressões de uma mulher que viveu diversas fases políticas no Brasil, desde os anos dourados, passando pela ditadura militar até os dias de hoje. O Agenda convidou o poeta Chico de Paula para bater um papo com a Marília e a Rita sobre essa obra. Eu já não falo. E isto não dependeu de mim. Mas no que depende eu posso não pensar, não recordar, posso apagar a voz da memória. Faço nela uma incisão tal qual fizeram na minha garganta. Arranco fora o passado. Decreto que ele não existiu. Ah, fiquei até emocionada agora. É, eu também fiquei quando li. Porque é tão... É tão a história do livro, né, esse do que você fez com o passado, da sua avó. Que bom que você escolheu esse. É? Eu te escolho. gosto. É. é. Então, mas me conta como é que você... de onde saiu a história do livro, assim, de vocês duas. Lógico que já tinham os textos, né, da Marília? Posso começar? Textos tem muito. Tinha esses, assim como tem outros. Eu sempre gostei demais de escrever. E eu nunca cheguei até essa ousadia da publicação. Né? para mim era uma coisa diferente. Seu Rita... hobby é engavetar. <risos> Isso. E a Rita fazendo um trabalho de escola, só que com temas, assim, interessantíssimos, já na universidade, né? Ela escolhendo a questão da mulher, pegando muitos ângulos muito interessantes. E ela começou a me fazer muita pergunta, porque é um tema que me interessa. Aí, à medida que ela perguntava, eu fui soltando, assim, devagarzinho. Entendeu? Aí eu mostrei uma coisinha, e ela veio aí, teve uma fase que a Rita ficou toda, se assim, interessada, e ela, uma... e ela teve acesso a tudo meu. De que é que você queria tratar? Então, o primeira ideia era retratar a ditadura militar sob a perspectiva que da Que tinha mulher. sua pesquisa, né? É, que foi meu primeiro ponto do trabalho de conclusão de curso da UFMG. Aí, passado o tempo, fui conversando com minha avó sobre isso, e ela seria o ponto de partida para esse trabalho. Ela seria a primeira mulher que militou na ditadura e que eu já sabia um pouco da história com quem eu queria conversar. O Rita, você sente que tem uma espécie de tradução, assim, na hora que você faz as ilustrações, nas colagens, que também é uma maneira de, de remexer nessa memória e de trazer de trazer elementos para essa memória que não são exatamente dela, né? Uhum. Isso foi uma liberdade que eu tive e uma preocupação ao mesmo tempo. Foi esse esse jogo entre essas duas coisas porque ao mesmo tempo que eu selecionei todos os textos e aí tive a vontade de dialogar com eles a partir das imagens, mas ao mesmo tempo eu também ficava, até que ponto eu vou interferir no trabalho que para mim já estava prontíssimo e belíssimo da minha avó. Então, foi um jogo complexo assim, de saber até que ponto as imagens iam conversar agregando, dando um outro sentido, né, ampliando o sentido ou se elas iam quebrar o texto ali. Eu também vejo que nas memórias tem uma coisa que que extrapola essa relação de hereditariedade, essa relação familiar ou proximidade, é que a gente tá atrás na memória da gente, traços da memória de pessoas que a gente nunca viu. Uhum. E a gente está num momento, é, acho tão né, curioso ser assim, a publicação desse, ainda mais com esse nome Gratifica-se Quem Me Encontrar. Nesse momento em que a memória é uma coisa que está no mundo inteiro, tão... uma tentativa de, de se apagar a memória, né? assim Qual que é a importância de, de se falar nisso, que você acha? Porque as pessoas são que as pessoas é, não sabem como se deu ali, o cotidiano, cada momento, como é que era, entendeu? Eu tenho isso escrito, mais ou menos da época. E todo mundo tem, assim, iconizou ou é isso, ou é isso, foi preso, foi torturado, foram chavões, e aí, uhum. entendeu, o que é que aconteceu antes com aquela pessoa, como é que ela viveu aquilo, e aí, o que é que foi feito da vida dela? A gente nunca conta a história da pessoa inteira, ela fica com aquele chavão cravado, entendeu, e pronto. O que é que você descobriu de você nesse processo, Rita? Nossa, eu descobri é. e deixei de descobrir mil coisas, foi... Foi um processo longo, assim, porque a gente acabou que eu fiquei tão conectada com os textos desde um princípio, que já parecia que eu tinha escrito. A gente entrou uhum. numas, numas misturas loucas que eu já estava já tão dentro de mim que era como se eu tivesse escrito e vivido aquilo. Queria que para a gente terminar essa conversa, cada um lesse um, uhum. um poema. E eu vou começar com esse aqui. Nada está por vir. Sim, é sensível, hein, cara? É seu texto. Ou de vocês, né? Já não sei mais. É. Eu não sei, até que me provem. Mas tenho uma cegueira para as ruindades. Embora as ouça galopando atrás de mim. Também tem de amor. Sinto exatamente em que poros a minha pele encosta na sua. Sinto de sua peça, perna grossa, seus pelos espalhados pelo corpo, as pequenas marcas que eu já conheço de cor. Estico um pouquinho a ponta dos pés e roço sua bunda. De leve, puro prazer. Uhum.